Oi Deus, tudo bem? Como vai? Eu sou o Rony, já acreditei muito em você e tem um tempão que eu sou ateu. Ateu assim, não é aquele ateu que tem certeza absoluta que não existe Deus. O pessoal chama de agnóstico, né? mas eu tenho certeza quase absoluta que esses deuses todos de religiões, né, cristão, budista, etc, tem muito a ver com que Deus, né? quem é você? Você criou o universo? Criou só a galáxia, só a terra, criou só a vida na terra, criou só os humanos, não sei. Mas eu decidi fazer um, fazer um vídeo falando com Deus. Porque assim, você vê um monte de vídeo no YouTube, né? todo mundo querendo provar o seu Deus ou o seu não Deus. E eu pensei, vai que o cara existe? Vai que existe algum Deus que criou alguma coisa? Não vejo muito sinal disso daí me tornar ateu que é aquele cara que não vê sinal, aquele tipo de ateu que não vê sinal nenhum de existência de Deus, e aí pensa assim, não deve existir. Eu achei muito, quando era criança, acho que todo mundo acha que existe Deus, né? Você nasce acreditando lá em você, Deus. Geralmente, num é Deus que criou o universo e olha pra gente, cuida da gente, etc. Aí, quando era criança, eu falava contigo, pedi coisas, besteirinhas, que já teve época que eu queria muito que você respondesse. Aí depois, assim, eu não lembro ter tido uma época que eu tenho que ficar zangado por você não falar comigo, não. É meio arrogante, né? Eu acho que bem cedo eu pensei assim, ah, cara, tanta coisa que fazer no universo, o cara vai ficar prestando atenção. Eu também sempre fui muito independente, apesar de ser filho único. sempre fui muito independente, não queria que as pessoas fizessem as coisas por mim, não. Eu só fui percebendo assim, cara, Deus não responde. Teve época que eu achava, piamente, né, assim... Você encontrar uma menina vestida de vermelho na rua é um sinal, né? Aí aparecia, né? Mas assim, no fundo, no fundo, eu acho que não era você. Se é que existe, você existe, algum tipo de Deus existe. Não acho que nenhuma dessas experiências que eu tive com Deus foram, foram reais, não acho mesmo. Aí se você aparecer hoje, também esse vídeo não é assim, ah, responde, você me responde. É porque, sinceramente, eu acho que chegou... Estou já bailando os 50 anos, já cuido de mim mesmo. Mas você entendeu, né? Tu é Deus. Você deve ter entendido. É, vai pensar, né, cara? Como é que você pensa? Seja o que for, assim, criou o universo. Pô, ferrou, não tem nem como... Mas criou a vida na Terra. Tu tem uma visão de vida, de universo totalmente diferente do que a gente pode... É, imaginar, por isso que eu tenho quase certeza que esse pessoal todo que fala de Deus aí não entende nada de Deus, eu não entendo nada de Deus né? é, mas se você viesse assim e falou assim, oi Rony, tudo bem? sou Deus, resolvi falar contigo eu acho que seria que nem um super alien, sabe? assim, olha, a gente é de uma civilização 10 milhões de anos à frente da sua resolvi falar contigo, eu vou falar assim, cara bom, é legal saber que vocês existem, mas o que é que fazer o cara vai falar assim o alien, né? Não você, Deus. O que ele vai fazer? Ah, você pode fazer um redor de fusão. O cara vai me dar essa tecnologia? Será que eu vou entender? Aí se você tem um Deus, chega pra mim e fala assim, Oi, seu Deus, e aí? Sei lá, cara. Eu vou falar assim, maneiro, Deus existe. Você existe. Mas eu não sei se eu perguntaria alguma coisa, se eu teria alguma expectativa. Cara, legal. Você veio falar comigo. Deve estar tá falando comigo, deve estar falando com um monte de gente. vai ver que está falando com todo mundo ao mesmo tempo. Eu vou esperar você me dizer o que você quer, né? Ó, oh, Rony, vim aqui te dizer isso, faça isso, faça aquilo. Mas tem que ser uma coisa meio convencente, senão qualquer um vai chegar para o outro, falar que é Deus e mandar fazer coisas, né? Mas se você chegar de forma convincente para mim, me der alguma instrução, maneiro, vou, vou, vou, vou acatar. Vou acatar porque, pô, se eu estiver convencido que você é você mesmo eu vou acatar, óbvio, né se estiver no meu alcance, mas não, também não, não vejo porque que, que eu... você, depois de ter criado, cara, se você criou uma folha que seja, tu tem uma tecnologia, você tem uma capacidade que vai além de qualquer coisa que eu possa imaginar, então não vejo o que você pode querer de mim, mas vá lá, a verdade é que eu não tenho a menor expectativa, <risos> De, se existem deuses, eles virem falar com algum humano, sabe? Não tem o mesmo. Mas eu fiz esse vídeo por quê? Porque ninguém fala com Deus. Todo mundo fica naquela de defender Deus e atacar Deus, sendo que geralmente o pessoal que ataca Deus, ataca o pessoal que quer impor o seu Deus aos outros. Então, não está atacando exatamente o Deus, né? você, o criador de alguma coisa. Está atacando aquela pessoa que acha que é dona... De, de que a sua dona, que a sua porta voz não demonstra isso, não prova isso e fala que não. Como eu sou porta voz de Deus, vocês todos têm que usar calça, sei lá, da minha marca. Aí vou ficar rico. Ninguém realmente parece dar muita importância assim para você, Deus. Então eu resolvi fazer esse vídeo. Que cara! Se me desculpem, vocês que não são Deus que estão ouvindo esse esse vídeo. Eu vou ter que falar um palavrão, assim, cara, o universo que tu fez, se você fez o universo, a, via, a terra que você fez, se você fez a terra, os seres que você fez, se você fez os seres da terra, até mesmo os humanos, se você fez os humanos, são do caralho, cara, eu acho mesmo, assim, por isso que eu peço desculpa pra quem não, não é Deus aí, vocês que não são Deus, porque o pessoal não costuma gostar de, de, de, de palavrão, né? Mas você entendeu, você é Deus, você entendeu perfeitamente, até quem não é Deus aqui tá entendendo esse negócio, que... O universo é fantástico, cara, qualquer coisa que você tenha criado no universo é, é fora de sério, eu quero agradecer muito, mesmo achando que você não, não, não, que não existe você, você é uma construção nossa, humana, mas vai que realmente existe, eu quero te dar os parabéns, <risos> você deve estar se lixando pelos meus parabéns, de repente está tudo errado, você está falando, caraca, esse macaco, acha que está tudo certo, deu tudo errado, eu vou desligar essa simulação daqui a pouco, porque ela não funcionou, mas seja como for, o que quer que tenha provocado esse universo, eu quero dizer que adoro o universo, estou grato por quem fez isso, é, sem querer ou por querer, ou se aconteceu por acidente, seja como for, acho o universo muito legal e se algum dia alguma das Pessoas, seres, criaturas, consciência, que tem alguma coisa a ver com o universo. Receber esse vídeo, é, não, não deve ser meio irrelevante, mas, sei lá, acho que quase todo mundo gosta de elogiozinho, né? Então, assim, valeu. Obrigado pelo universo. Tchau, Deus. Oi, Deus. <risos> a gente tem uma visão muito limitada, né, do, do, do, do universo, né? A gente pode ser um programador... Né, desenvolveu esse, esse, essa simulação, aí dificilmente um programador vai estar tá consciente de todos os NPCs que estão lá no jogo dele. Pensando em outra coisa também, vai ver que o universo é um efeito colateral da bateria do teu celular. É que, né? Se for esse caso, você nunca vai ver esse vídeo, você nem criou, você nem sabe que criou o universo, você, quer dizer, você sabe, mas não se importa, né? Você sabe assim, ah, quando a gente liga aqui ó, o liquidificador, aparece o universo lá, quando a gente desliga o liquidificador, acaba o universo.